Toda vez que se pensa nessa cidade em obra, os últimos governos sempre apostaram nas obras que são relacionadas à construção de viadutos, ampliação das pistas e nunca numa aposta estrutural, estratégica no transporte público. A cidade é pensada para os carros e não para as pessoas e não para o transporte coletivo. Boa parte das universidades, exceto o Instituto Federal, mas boa parte dos serviços, o serviço público que muita gente acessa, está no plano piloto e hoje o transporte não é pensado numa lógica de direito e mobilidade. Quanto mais se você diz sobre cultura, sobre Sobre lazer, sobre entretenimento, porque não existe transporte para esse horário, e essa é uma reclamação de todo mundo. É um problema generalizado, é precarização estrutural, abandono, falta de investimento. E por fim, falta de transparência. Seja da linha que não chega, no horário, até a troca da frota, ou outros pontos relacionados ao financiamento, ao fluxo, ao lucro das empresas, e esse é um problema que agrava ainda mais a situação do transporte público na cidade. É uma conquista dessa casa a gente ter o deputado Max presidindo a Comissão de Mobilidade e Transporte, porque eu acho que isso ajuda gente que luta por mobilidade urbana e transporte coletivo a ter representações que pressionem as empresas, o governo, o poder público, o legislativo a cobrar um transporte público coletivo melhor. Os nossos mandatos estão aqui para lutar por uma cidade que seja voltada para a mobilidade urbana para todo mundo e uma mobilidade urbana que funcione de fato. O transporte público não é feito para as empresas ganharem dinheiro, mas é feito para que as pessoas possam ter direito à cidade.